E aí pessoal, beleza? RimasSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Espera só bem de rimar, é só rimo CTC, cê é super estimado, já já esquece de você. O caçado tudo rei, agora rima nativa, como você quer se mudar fazendo rima repetida? Vários que fica aí recalcado com consegue... certeza. Super mulher, eu me tornei mulher maravilha. Tudo da hora, então você vai ser a oitava, mas na oitava maravilha, simplesmente é uma otária. Mas segue final, E me daí que não perde as contas, cê tá super em choque. Os outros tranquilos. Então, então, então você pra você sabe que você é rock. Eu sou a oitava maravilha do hip hop. Você sempre si, é o um mas não é melhor. Simplesmente chega aqui poder vencer A batalha é contra mim Só você bom dia eu sou mais amado A maravilha bom dia e companhia É bom dia e companhia Aqui é Amsterdã Só se você não acorda, você não vai ver o amanhã Então tô te explicando Aqui é cegada com a voz Se você não é bom dia, é boa noite Então boa noite pra você aí de volta Como vai ser o seu dia amanhã pensando na demanda A partir do dia da pessoa, você não entendeu. Você se fudeu a diferença de um com chorão, o outro. Você não aprendeu. Ainda não aprendi, mas com certeza vou ouvir o que eu não aprendi. Você que se seus feminis porque eu já passei em cima da batida, chapéuzinho seu.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 Riquelme, me calma, calminho. No final de tudo, não te mata, eu tô sozinho. Mas sabe, você é o Riquelme. Fica calminho, eu tô no. Chame igual de um filme, eu sou o palácio das artes Uou! Palmas Eu mato você na rua Sabe que eu vou te quebrar Pois a saga continua pobre instante e a rima já flutua Eu não sou estofado farto de ouvir rima igual a sua Você está farto, eu tô agora Funcionando MCs na minha frente E o sangue hoje eu derramo Por isso, eu toco na ferida Gosta assim de instantes Esse é o último instante da tua vida Uou! Tem milésimos de segundo. Se hoje foi o último instante da minha vida, pra mim não tem problema. Minha missão já foi cumprida. Cumprindo a missão, já tá dentro do caixão. E hoje, infelizmente, tô me despedindo de um irmão. Cê não entendeu que eu sou sagaz. Deixa que eu fecho os teus olhos. Tu mal, hoje perdeu, descansa em paz. Deixa meus olhos, eu perdi, descanso em paz. É que o olho da água. Enxergando bem mais Pra mim não tem problema Agora no um papo reto Avisa o que eu te faço Não é de olhos na mão o olho da sua alma Na palma, por isso irmão Eu te falo, sou suco A alma tá na minha mão Pra você entender você é o um cabaço Fatality, tá brutality, tu vai É uma partida em quatro pedaços Enquanto o um pedaço Enquanto um o freestyle Eu tô nesse espaço Peço que se cale Tanta a minha visão Vai lá pra jogar no vale Que hoje eu nem rimo Te passo rimas e cai. Eu não jogo no vale Eu sinto a sensação Fale irmão Que agora eu tô entrando em comunhão Eu não vou pro vale Mas te falo que hoje eu truco Você não fez por as rimas E eu mostrei o um pro suco se fudeu, se fudeu, vai pra vala, vai pra vale Igual a bola, igual a bola é só de um lala, só de um lala Meu mano sabe que agora eu sou sacai Falou um monte de bagulho, mas já vi que do neve cai Ô, chega a falar do cara meu mano Só que você sabe que você é luta muito... Sem maldade, é, agora não te é, dá é, lima, quando fala hoje. aí que só manda a rima É isso que você tinha pra fazer? Aí a porta é ali, vou apresentar lá pra você Sabe, meu mano tá rimando cheio de medo, fraco pra caralho, mas fica tranquilo, vai voltar pra casa mais cedo É lógico que tem maldade, tem é um cara feia na minha frente, pelo amor Sem maldade, mano, você é muito cara feia, só que nem é rimador realmente seu fusão, vou te apresentar outra porta, a porta que tem pra sete palmas no chão. Essa é a de caralho, tá ligado que eu sou da favela, eu já conheço, eu já passei fome, falou de inferno, eu já vi lá dela, mas fica tranquilo meu mano, cê sabe que eu sou cruel, eu nasci no inferno, mas pros meus filhos eu vou dar o céu. Cara legal, o problema família seu, é uma coisa que ninguém te perguntou, o problema é muito menos meu, o seu filho Mas hoje o na sua esse moleque é que é um bosta do caralho Pra ver que esse moleque é um bosta Falei de família e ele ficou bolado Eu já vi que ele não gosta Mas fica tranquilo meu mano Vai vendo o rimar se tua. Você não tá ligando mesmo não As duas só importa se a dor for sua vejo, Minha família importa pra mim Sua família importa pra você Mas eu corro pra sua família E pela minha família eu vou correr Só que agora meu mano Eu já falo no improvisado Se a ele soubesse que ele é rimar assim Da família ele era desertado Vamos lá, palma sobre minha palma. Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega. Mas... Mano que eu acabo contigo, então vem bota o peito com bala Eu cheguei devagar no primeiro que foi, meu filho que nem de lala Mas tem tranquilo, meu mano Nós não vai parar de ideia. quer é dar tapa na cara da cinta Tá pela sua cara, vamos voar o pior na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou Mano de 200 no chão, lá foi o melhor momento e você rimou, por enquanto eu já vi De todos os versos você só foi o José uh -oh. Você pega a mochila, sentindo a CZ Aí, mano, Você tá letado, mano, que eu sei, você botou lá Acelerando, sabe que a eu sou o um trem Então deita no chão pau, deixa você acertou te A ponte não, também Que it's você é uma, uma fraude <ció> <ríe>